vai, vai, vai, vai tá bom, tá bom, senão ele não aguenta no ah. <risos> acho que agora tá bom, pega, pega pega uma cadeira ali agora eu vou botar o outro celular ali, segura aí vou botar aqui nessa posição aqui, que eu acho que vai pegar legal, é, <risos> é tá <filmando. risos> ô Tiringa <risos> vem cá até eu aqui, já tô com o braço do ele <risos> <risos> bora meu filho Vem cá, querido! Eu vou empurrar, a, eu a cadeira da gente. Bota aqui perto, que é pra tentar pegar. Não consigo. Não tem nada pra deixar, deixa ele em perto. Eu vou tentar pegar e não consigo. Oi, querida, vem cá. Eu vou. Eu vou pegar. O pintor deixou um furo aqui no teto. Ali tá até aquele negócio branco ali, ó. Tá vendo ali no chão? Aqui, Ele deixou um furo aqui no teto, cara. E aí, a, a, a tinta lá de cima está vazando aqui. Segura aqui que eu vou lá em cima para arrumar. Segura aqui, rapidinho. Segura aqui, segura aqui pra mim. Bora lá, Abidinho. Bora. Bora. bora. Segura firme, senão ela se cai, porque a, a tinta está derramando. Esse balde está enchendo e está aí. Consegue segurar? Segura Segura firme, senão ela vai escoagar e cair. Tá segura aí, tá? Segura. Ei, é, não vai entrar a mão, não vai dar direito, pô. Ô, Jota. Vai, vem logo, pô. Pode segurar essa porra aqui, pô. Vem logo, caralho Oh, oh. nessa festa aqui, se manda pro inferno, pra gravar festa. Ah, Homem, você é negócio pra fuma, você é negócio pra fim de rapariga. Fica assim, rapaz, vou pegar meu braço aqui, olha o dono pessoa. Eu vou deixar essa festa aí, essa porra, porque não tinha. da peça, a panela vai queimar lá em casa vai acabar com o gás todinho, queimando meu digo comer aí eu vou tomar no inferno, uma essas peste, aquela miséria, aquela peça ruim, quando aquela miséria está fora daqui faz falta, quando está aqui, faz tá errado, Ah, é bom que se todo casa do caralho mesmo, essa eu e minha mãe essa peste, ô filho da festa. tu agora vem quando eu segurar essa festa aqui. e outro miserável para a pessoa foi é o inferno vamos para a casa da peste e das peixes. Aí você conseguiu lascar todo o rimadeiro, o rimadeiro de rapariga lá fé. Que porra lá, você. é que tu tá tocando assim, A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente se vai olhar, ali. gente vai tava vai o A corrigindo vai O meu é não! Vem cá! Tome! Eu coloco a pena! Filho de rapariga, igual o que ele fez, cara! Virou tudo! Eita, <risos> é, tá, filho de a pé! Ô desgraçado! E o bracinho, como é que ficou o braço? Eu quero, eu agora, lá. Só tá lá e estirando. eu quero que ele jogou o meu celular. Ele jogou se lá para baixo. baixo, Jogou mesmo lá embaixo. Cadê meu celular, seu arrombado? Ei! Ele pensa que eu, é eu vou lá. Deixa o sapo para, para tá, isso aí. Eu achei pra peste com o sapo. Não. Sapão? <risos> eu Achei que ele tava ligando. Ele tava ligando. Olha o tamanho do sapo. Ó. Pega. Poxa, eu pego essa peste. Pega, não. Não. Não, não, não. Seca. Ó, ó, a defesa dele. Olha a defesa dele ele solta esse leite, esse leite é tóxico. Que diabei isso aí? Isso é um leite, isso tem, leite, isso meio é, é, é, é venenoso. Nossa <risos> senhora, um monte de leite, ó. Mas vamos ao que interessa, cara, ele aqui não tá não Aqui, ó, aqui, ó. Aí onde que? Ah, ó. pé, tá no chão. ainda dele. bem que caiu aqui para não quebrar. Se pega numa pedra. E continua filmando aqui, ó. Eu ainda tava filmando. Fila da puta, cara. Você vai me pagar, viu, fila da puta? Você quebrou meu celular, vai pagar outro! Ô bicho, a palha tá filmando o celular lá no meio da puta que pariu, mano. Desgraçado! E pode vir limpar aqui que você sujou tudo aqui, viu? Eu vou limpar uma porra, eu vou limpar uma porra, eu vou cara essa festa puta que pariu. Tu tá com os braços o quê? Eu paradiso, meu eu Para tá meu Se você é que linda, bem que quebrou, viu, seu arrombado. Graças a